Sonic Spinball, só que dessa vez vai ser de uma maneira que você certamente não jogou, porque vejam, o que eu estou fazendo aqui não é simplesmente jogar Sonic Spinball completamente normalmente, não, isso é Sonic Spinball com overclock emulado de 200%, o que vai fazer uma diferença considerável no gameplay. A propósito, já vou dizer logo agora no início que eu vou... Utilizar save states. Isto é algo importante, considerando como o jogo vai rodar aqui. Mas primeiro, vamos admirar a extraordinária música de menu aqui, simplesmente... aí. Oh, tem escolha entre velocidades aqui? Ok, é, vamos deixar em festa aqui, só para deixar uh, mais absurdo aqui. Como vocês podem perceber, não tem muitas opções, mas vamos... Iniciar aqui em Toxic Caves, mas... Ok, então, é rápido, com um CPU em 200%, sabem o que isso significa? Isso significa que simplesmente observe a velocidade absurda desse jogo, mas... E yeah, é, para aqueles que nunca ouviram, uh, não conhecem uh, Sonic Spinball de alguma maneira, estatisticamente tem pelo menos uma pessoa que não conhece Sonic Spinball... Uh, é que... isso aqui é... Ok. Isso aqui é um jogo que funde pinball com platforming de Sonic, que é a coisa mais bizarra do mundo. E é insanamente difícil com vidas limitadas e, tipo, elementos aleatórios uh, inevitáveis de pinball. Ah, uh, mas... yeah... Esse, esse jogo, uma coisa interessante é que ele tem uma quantidade tremenda de lag, como você pode perceber se você simplesmente colocar uh, no emulador sem pensar muito sobre as coisas. Ok, maravilha, eu treinei aquilo, peraí, deixa eu... Yeah, ok, dá pra eu chegar aqui, eu não sei se isso... É bom ou ruim nesse exato momento, mas ok, vamos pular aqui e é assim que a gente coleta uma esmeralda. Mas é, caso você esteja confuso sobre isso, tipo, pra você uh, vencer o jogo você tem que pegar diversas esmeraldas, esmeraldas abrem portas nas mesas até você conseguir chegar no chefe e do chefe então você tem que derrotar e é essa história... De Sonic Spinwalk, tá genuinamente é difícil uh, comentar aqui, considerando. Ou! Oh, deu muito mais certo do que eu imaginava. Considerando a velocidade insana que tá acontecendo aqui com o jogo, mas tudo bem. Uh, você tem uma influência sobre como o Sonic controla, uh, mesmo quando você está no ar, o que é algo bom, mas. Pois é, a propósito, tem essas. Mini-sessões aqui de platforming de vez em quando e. Oh! Mas jogo! Qual é? Você deveria ter me recompensado por aquilo que eu fiz. Não se precisar dizer, você errou semi-me insultando ali. Ok? Ok? É exatamente por isso que eu tenho save states. E eu não tenho. Por que eu tô fazendo isso? Tipo, ok. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos aqui pra cima. E é, o jogo simplesmente rejeita a gente, porque a gente não tem esmeraldas suficientes. Mas, indo por aqui, a gente consegue essa aqui. Eu acho que tem três esmeraldos aqui, exatamente. E é isso. Mas o jogo faz você voltar aqui. O jogo faz você voltar bastante pra mesas uh, de antes. Isso é algo que pode resultar em frustração aqui. Ok, a gente tem que detonar os barris. Isso... É o objetivo principal daqui, eu acho... Eu não sei, eu uh, estou fora de controle aqui, mas... Enfim, uma coisa que deve ser mencionada sobre Sonic Spinball É que aconteceu uma coisa hilária com as músicas que, tipo... Originalmente, isso aqui, eu acho que era para utilizar uh, Músicas uh, mais parecidas com a do Sonic 1 e Sonic 2 e etc. Era pra, tipo, ter as músicas do Masato Nakamura. Só que, tipo... Os envolvidos no jogo não sabiam que a SEGA não tinha os direitos da música. E o Masato Nakamura não sabia do que estava acontecendo. Então, de última hora, eles tiveram que trocar uh, todas as músicas. E é por isso que eles chamaram o Howard Drossing. Uh, de última hora para ele criar uma trilha sonora nova pro jogo, porque yeah, eu acho que isso é o que acabou resultando nele acabando por fazer a mesma coisa no... oh yeah! E é exatamente por isso que você utiliza safe stance. <risos> e yeah, é super, super justo. Oh, e agora, tipo, também tem ocasiões como essa que você vai pra mesa completamente errada por acidente. Uh, mas, enfim... Hordross uh, é extremamente bom em fazer uh, composições bem rapidão, caso seja necessário, por problemas em direitos musicais. Mas... E é uma coisa que eu já vi muita gente reclamar sobre esse jogo, é falar que o jogo tem uma trilha sonora ruim, porque, bom, tem aquela música de opções, sim, que é definitivamente agressivo para as suas orelhas, uh, dependendo da sua resistência a esse tipo de sons, mas, enfim, principalmente o motivo do povo ficar reclamando uh, desse jogo é... Oh, ok, tudo bem, deu certo. É... Pelo fato disso aqui ter utilizado o driver de som Gems, que é, tipo, notável. Por ser um desastre. Realmente bem ruim. Mas tipo, mesmo utilizando gens. O jogo consegue ter músicas extremamente boas. Como essa aqui da Toxic Cave que está tocando. Tipo, não, não são muitas as músicas, mas o que tem é bom, definitivamente. Yeah! Ok, maravilha! Maravilha, agora só por favor. Ok, saber, tudo bem. Isso, isso é ok. Isso é aceitável. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Tipo, é por isso. É por isso que você utiliza safe states. Tipo, se você... Bom, eu não vou dizer que, tipo, simplesmente... Se você... Uh, decidir jogar... Uh, normalmente sem save states social é um no mágico. Porque é completamente aceitável. Você fazer isso, mas... Se você decidir jogar de Spinball. Com overclock na velocidade rápida, sem seis states. OK. Aí você certamente é um lunático, porque isso, isso aqui que eu tô fazendo tá aumentando consideravelmente a dificuldade que tá acontecendo aqui, especialmente comigo não sendo nenhum mestre de, OK? Nenhum mestre de pinball. E Pois é, a proposta, os designs dos chefes são realmente absurdos aqui O efeito sonoro quando eles são pancadas é... Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, Espere um instante O que é isso? Será que tipo... Tava... Eu, eu não sabia que era possível você morrer nessa ocasião isso Isso é um bug Definitivamente é um bug. Provavelmente é um bug consistente uh, com o fato do jogo estar em 200% da velocidade. Mas, tudo bem, tanto faz. Mas, é basicamente você remove o slowdown com isso aqui e resultados são interessantes. E como você pode perceber, tem estágios bônus também. Tipo, os estágios bônus você pode uh, perder a vontade, você não precisa uh, exatamente vencer. Mas o que é especificamente notável... Fantástico. O que é especificamente notável sobre os bônus uh, desse jogo aqui, aqui? Em primeiro lugar, a bola, você não tem influência nela. Isso aqui é pinball legítimo, honesto e verdadeiro. Mas tipo, nas cápsulas ali, tem alguns personagens uh, dos desenhos do Sonic, o que uh, é definitivamente algo aqui, tipo, ali acabou de sair a Bunny, o rotor e etc, tipo, uh, eu acho que Spinball é o único jogo que realmente tem uh, os Guerreiros da Liberdade aqui, que realmente foi lançado, tipo, tem... Uh, o son... A propósito, Sally ali com as cores originais do piloto do desenho, uh, mas é ok, você perde, você consegue bônus, etc, mas eu gostaria de saber o que acontece se você ganha aqui, se eu não me engano você simplesmente ganha mais pontos, a propósito eu não tenho a menor ideia do que Raios é aquele macaco que acabou de ser libertado ali, isso... Tipo, isso foi tirado de alguma coisa, algum material, eu não sei. Também, aquele inimigo ali, eu não sei. Agora o jogo tá dizendo que eles... Oh, dá pra você, tipo, derrotar o Eggman aqui. E, naturalmente, você ganha um monte de pontos, etc. Mas o mais importante é que nós chegamos aqui em Lava Powerhouse. E, tipo, uma coisa aqui do Sonic Spinball é que as mesas são progressivamente... Eu? Ok, isso... Isso deu certo. Às vezes ficam progressivamente mais confusos aqui. É para eu me jogar ali. Meu, não me lembro exatamente onde estão as esmeraldas aqui. Isso é um problema. Ok. Uh, eu sei como resolver uma parte da equação aqui, mas a outra meio que uh, tá fora. Eu, eu não sei. Ok. Eu tenho que abrir aquela porta ali. e só é O que é isso? Te peguei. Ok, o que isso significa? Eu não tenho a menor ideia. Eu tô simplesmente conseguindo pontos aqui. Ok, eu tinha que bater naquilo três vezes. E isso faz tudo dar certo. Um, ok, isso joga a gente. Pra... Quer saber? Deixa eu simplesmente ir pra cá. Uh, basicamente, você tem que se lançar pra cima aqui. Aí depois, uh, ser atingido por um dos aqui. E yeah! é assim que você consegue essa esmeralda. Tem duas outras... Ali do... Pera aí. Pera aí um instante. Será que eu posso simplesmente me lançar para os lados? Não é o que parece aqui. Triste, mas é verdade. Pera aí, se eu me lançar aqui, se eu não me engano, isso vai levar a gente diretamente. Yeah, yeah, é, você precisa das esmeraldas para poder chegar ali. Caso contrário, você não vai chegar. E essa é a realidade, mas... Eu me lembro vagamente que... Ok, porque... Wow! Ganhei uma vida extra. Ah, então eu sei que você ganha vidas extras. Legal de se saber. Ok, eu acho que. Algo bom de se fazer aqui é. Pera aí, deixa eu. Deixa eu ver se eu consigo algo. Oh! Ok, você pode ser teleportado pra lá a partir daqui. Certo, legal, mas. Uou! Uh, quase caiu no caldeirão de lava, mas misteriosamente sobrevive ali. Yeah! É aqui que eu quero estar. Pera aí. Hein? Oh, você manualmente tem que fazer isso funcionar Fascinante E o jogo te joga aqui Onde ação total acontece Pelo que estava sendo indicado ali Mas isso não exatamente oh, ok agora, agora eu sei exatamente O que, que a gente está fazendo ali É justo dizer isso Eu não sei Mas eu vou ter que abrir a porta ali, novamente, caso contrário, as coisas não vão dar certo. Ok, teve um efeito sonoro ali realmente animado. Eu não sei exatamente porque ele estava tão realmente animado, mas... Oh, não há dúvida alguma de que estava. Ok, a gente cai para aqui. Oh, não! Ok. Agora eu tenho certa, absoluta certeza... Que tem que acontecer ali. Ok, ser teleportado pra cá não é tão bom quanto possa aparecer aqui. Ok, multiplicador duplo, fantástico. Uh, voltar pra aqui não é, mas. E é isso? Isso é uma coisa que simplesmente acontece repetidas vezes, constantemente, de você resetar o seu progresso, aí ter que voltar e etc. E. Pois é, isso não é ideal. Ok, quer saber? Isso aqui é bem ideal. No entanto, eu quero estar nessa mesa. É, o problema ali foi que eu não tinha reagido e é assim que você acaba não conseguindo a Esmeralda. Ok, é yeah, você tem que... Mas por que isso não deu certo? Não, me recu... Wow. Ok, aquilo certamente foi um momento para eu ter utilizado o save state. Tipo, vocês perceberam, o Sonic quase se teleportou ali, mas é yeah, você tem que apertar isso aqui até você subir aqui em cima, então você consegue coletar uma esmeralda. Fantástico! E agora a gente tem que ir para a mesa da esquerda e basicamente repetir a mesma coisa que eu acabei fazendo ali, o que uh, é, é algo. Seria legal se tipo a mesa fosse um pouquinho menos simétrica, porque do jeito que as coisas estão aqui, uh, você que acaba tendo que refazer as coisas dos dois lados, mas é, novamente, lembrando, você só tem três vidas nesse jogo, nada mais, nada menos, a não ser que você consiga ganhar vidas e a qualquer momento você pode simplesmente acabar escorregando de uma maneira infeliz ali e morrendo, e tipo, se você tiver um game over, já era, Game over em Sonic Spinball significa que você tem que voltar desde o início. Aí vocês dizem: oh, Olha, isso aqui é um jogo curto que só tem quatro fases. Quer saber mais ou menos justo para o tipo de coisa que acontecia na época que esse jogo foi lançado? Porque caso contrário, você ia terminar isso aqui em meia hora. Uh, que é o que eu vou acabar fazendo de qualquer maneira. Mas, tipo, tem um altíssimo. Elemento de frustração nesse jogo, algo que vocês podem perceber simplesmente... Ok, yes! Pelo que vocês estão observando aqui, com um, o um absoluto caos de tudo, mas... Ah, uh, yeah! So Sonic Spinball é certamente um jogo que... Por propósito, um jogo que eu quase cheguei a jogar... Uh, no meu Mega Drive, quando eu tinha ele, porque, tipo, uh, meu pai comprou, mas eu acho que era uma fita pirata que não funcionava no meu Mega Drive, e eu fiquei extremamente decepcionado com isso, porque, tipo, Sonic Beanball, isso parecia a melhor coisa para mim naquela época, mas uh, yeah, não, não funcionou, e eu só joguei no emulador, e. Uh, yeah, honestamente. A única maneira real que faz completo sentido aqui de se jogar é no emulador. Caso contrário, ok, alguém pode me explicar? Quer saber? Prefiro não ter explicação somente a esmeralda. E yeah, aqui são só três esmeraldas. Eu não sei porque eu pensei que fosse ter mais, mas eu definitivamente pensei que fosse ter mais. Mas é. Yeah, você necessariamente precisa e em um dos clucks para subir ali em cima, Caso contrário simplesmente não dá certo. Eu não sei a propósito qual é o significado dos anéis que você pode coletar nesse jogo. Tipo, eles só te dão pontos ou tem algo extra ali? Eu não sei, mas enfim, basicamente uh, nesse chefe aqui você tem que entrar aqui por cima e individualmente sair ah! distraindo distraindo. E é assim, distrai o Eggman. Oh, não! O okay. que Espere um instante. Porque eu estou super confuso sobre o que aconteceu ali e o que eu poderia ter feito para sobreviver. O jogo simplesmente diz... Oh, não! E eu, eu não sei por quê. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não sei de nada, mas... Oh, yeah, você tem que saltar ali no... Quando não está saindo o vapor. Caso contrário, nada vai dar certo. E... Ok. Maravilha. Destruí uma das cabeças robôs ali. Fantástico. Oh. A propósito, vocês podem estar tá percebendo que... Ok. Simplesmente eu tenho que ficar apertando botões, sei um lunático. Eu, eu não sei. Aquilo foi rápido demais pra eu poder reagir. <risos> Ups. Eu não me lembrava de, tipo, uh, você morrer dessa maneira Aqui, a propósito Eu me lembro de, tipo, genuinamente Ter derrotado esse chefe De uma maneira tranquila Sem sofrer no passado Não sei se eu cheguei a utilizar Safe ou não Não, acho que foi uma das Legítimas tentativas uh, Que eu fiz, mas eu, eu, eu não tenho certeza Não, não, se você cai Peraí ah, Instável Oh, peraí eu acho que, que eu sei o que acontece aqui realmente, é, você cai, você tem que saltar, não, de, de, deixa pra lá, deixa pra lá, é melhor não tentar descobrir o que tá acontecendo ali, porque eu acho que isso vai ser mais difícil do que genuinamente derrotar o chefe ali, mas, yeah, novamente, a uh, chef's Aqui extremamente assustadores de uma maneira esquisita. Eu, eu, eu não sei exatamente o que estava na cabeça dos designers quando eles criaram isso todo, mas... O resultado definitivamente é interessante. Assim como... Isso aqui onde você tem que acabar com todos os dentes do Eggman aqui. Dentes extremamente resistentes, eu acho que, tipo... Meu, já imaginaram você ser atingido nos dentes com 100% de força por uma bola de pinball? Tipo... Você provavelmente ia dar um grito igual esse, tipo... E, e eu, eu, eu não vou tentar imitar isso, isso vai completamente assassinar minhas cordas vocais se eu tentar então quer saber eu prefiro não tentar olha aí, você... eu, eu não sei o que isso aqui eu te dar mais pontos ou não mas é isso certamente foi esse bônus no próximo episódio a máquina